Recu e avanço dos mares, suas ressacas e marés. Esse vídeo só deve ser assistido por criaturas que têm nervos de aço, caso contrário, pare o vídeo. O mundo vive perplexo com as constantes mudanças do clima e com o aparecimento de fenômenos estranhos ou pouco comum, que estão surgindo pelo mundo. Os recuo e avanço dos mares, não terminaram, estão apenas no princípio do começo. São esses, erupções vulcânicas, terremotos, maremotos, texunamis, avanço ou recuo dos mares, ressacas e marés constante que têm ultrapassado seus limites normais em diversos lugares do mundo, chuvas torrenciais, granizos e neves, onde nunca se viu, frio congelante ou calor excessivo fora de época, atingindo limites insuportáveis. trombas d'água tufão, tornados, furacão, maremotos, erupções vulcânica, terremotos em vários lugares e muitos outros agentes da natureza. Migração frequente de animais e comportamento anormal do ser humano e dos animais. Além de fenômenos desconhecido pela ciência acadêmica do planeta em que vivemos. Esse conteúdo tem revelações, ou profecias,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 Toda a humanidade teria a sensação perfeita de que as estrelas estariam caindo do horizonte. No entanto, elas se manteriam firmes, nos seus lugares habituais, a Terra é que se deslocaria no céu, devido à torção sobre si mesma, e mudaria o quadro costumeiro e familiar a cada povo, conforme a sua latitude astronômica.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 Conforme Isaías capítulo 30 versículo 26, afirma que a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol será sete vezes maior, como seria a luz de sete dias juntos, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar o golpe de sua chaga. Nostradamus, Centúria 4, 30,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 nessa animação em 3D e veja o porquê que tem meses que os fatos em questão são mais intensos. O editor não pode dar mais detalhes sobre os efeitos que está ocorrendo com a lua e a terra, para evitar que os desprovidos da sensibilidade sentimental possa fazer sensacionalismo com o assunto ou espalhar em medo e pânico. Se porventura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 Encontrarão a playlist com os 10 vídeos, no final desse vídeo ou em destaque no canal Corolário.